Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, o Estado nunca é punido, escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Orkut Biokukten é um engenheiro de software fundador de várias redes sociais. Em 2001, criou o Clube Nexus, posteriormente a Incircle, ambas na Universidade de Stanford. Mas seu projeto de maior repercussão veio após se juntar ao Google e tinha seu nome, Orkut. Foi lançado em 2004, mesmo ano de lançamento oficial do Facebook. Além disso, entre 2005 e 2008, dominou o cenário brasileiro. Entretanto, em 2013, já havia perdido cerca de 95% deste público, enquanto no seu concorrente, o número de brasileiro se expandia ferozmente, estando atrás apenas dos norte-americanos e indianos. Com a perda acentuada de usuários, em 2014, o Orkut foi retirado do ar. Enquanto isso, a rede de Mark Zuckerberg se mostrava como gigante ao comprar o WhatsApp por quase 22 bilhões de dólares. Entretanto, esse império já começou a perder a aprovação de muitas pessoas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que nos últimos três anos os acessos ao Facebook já caíram 5%. Seria este o início da queda do Facebook? Essa não é uma pergunta simples simples, mas quando os usuários não enxergarem mais valor nesta rede, ela estará fadada ao declínio. Essa dinâmica de altos e baixos só pode ser aplicada ao mercado, que penaliza economicamente empresas e indivíduos que agem com decisões ruins. Por outro lado, na esfera estatal ou corporativista, a irresponsabilidade tem todo o incentivo para prevalecer. Um grande exemplo disso são as decisões totalmente aleatórias tomadas por governantes durante a pandemia atual. Na capital paulista, um novo sistema de rodízio para impedir que pessoas andassem em seus carros havia sido пост. Com ele, carros com placas terminadas em números ímpares poderiam circular apenas em dias ímpares. O mesmo foi aplicado às placas que terminam em números pares. Dessa forma, várias consequências prejudicaram ainda mais a população. Primeiramente, motoristas de aplicativos, como os de Uber, perderam suas rendas referentes aos dias que não puderam sair. Além disso, alguns desses motoristas aumentaram sua jornada de trabalho para tentar aliviar o prejuízo, precisando trabalhar até 14 horas por dia. Não há dúvidas de que o Estado está destruindo a vida de quem trabalha. Segundo do próprio BGE, nos três primeiros meses desse ano, o desemprego aumentou mais de 10% comparado ao último trimestre de 2019. Não entraremos nos méritos dessa pesquisa, mas precisamos destacar que, provavelmente, esses números estão longe da situação atual por dois motivos. O primeiro é que janeiro, fevereiro e março podem ter sido o um intervalo menos crítico após o início das intervenções estatais. O segundo é que o número de pessoas que trabalham fora dos radares da pesquisa pode ser significativo. Entretanto, do ponto de vista científico, esses não foram os piores efeitos. Como disse o coordenador da FGV Transportes em relação aos rodízios, o transporte público esteve mais cheio, com aglomeração em plataformas. De acordo com a revista Exame, a maior lotação foi confirmada até mesmo pelo secretário de transportes de São Paulo. Além disso, como é óbvio, o coordenador afirmou que por mais vazios que estejam, o metrô e o ônibus nunca vão ter o isolamento que o carro tem. De qualquer forma, condenar pessoas a não trabalhar é o mesmo que condená-las a ficarem pobres. Para os estados brasileiros, há evidências numéricas suficientes para defender que, em estados de menor renda per capita, há mais mortes pelo vírus. Com isso, alegar que governadores que impõem lockdown estão condenando indiretamente pessoas à morte não seria um exagero. Em outras palavras, um possível aumento no número de mortes poderia e deveria ser responsabilidade de diversos governantes. Contudo, enquanto na iniciativa privada diversas pessoas perderam sua renda, é impossível que o Estado realmente pague por erros cometidos. Isso porque o que faz com que as redes sociais ou qualquer outro serviço sejam realmente penalizados é a escolha de cada indivíduo de não fazer parte daquilo. Assim, eu te pergunto, quando o Orkut estava falindo, você foi obrigado a pagar a conta dele? E hoje, se você quiser, pode escolher e não fazer parte do Facebook? Por outro lado, analise o seguinte. No contexto atual, você pode não fazer parte do sistema imposto pelo Estado? Ou melhor, você pode escolher em não pagar pelo seu serviço? Como afirmamos, não há punições ao Estado por seus atos inconsequentes. Contudo, o boicote econômico é uma ótima forma de protesto. Se algo não gera valor, não deve ser incentivado economicamente. Perceba, não estamos dizendo que você deve bater de frente com o Estado. Isso é simplesmente suicídio. Mas, aos poucos, retirar o seu capital deste sistema arruinado pode contribuir para minar o seu poder. Caso contrário, você terá tido parcela de culpa nos desastres econômicos causados por esse monopólio. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!